robô de vendas Hotmart grátis. Bom, se você tá buscando um robô de vendas para Hotmart gratuito, eu vou te dar um robô de vendas pronto hoje, beleza? Eu vou te dar um robô pronto, mas aí a gente tem que escolher um produto, né? E eu escolhi esse curso de desenho Método Fan Art. Quando eu cliquei nele, por que que eu escolhi ele? Isso funciona para qualquer nicho, qualquer produto, seja você afiliado, produtor ou qualquer coisa beleza fica aqui comigo no vídeo que até o final dele você vai aprender como vender ainda hoje tá bom além disso eu vou te ensinar a configurar o robô de vendas lá na hotmart e como que o robô vai responder quando você não tiver lá presente tá como que o robô vai usar a mensagem de ausência então vamos para a tela do meu computador eu vou te dar um robô pronto mas aí a gente tem que escolher um produto né e eu escolhi esse curso de desenho método fanart quando eu cliquei nele, por que, que eu escolhi ele? Por conta do preço, tá? Ele não tem um valor tão alto. Na verdade, ele custa 97 reais, tá? Não é 197 é o preço máximo dele. E quando você vem aqui em links de divulgação, né, e tal, ó. O site, ele é muito bacana e ele tem um material para afiliados. Então, o motivo de eu ter escolhido ele foi porque ele não é um site não é caro, né? É R$ reais e tem um material de suporte para afiliados. Ele tem vídeos, ele tem imagens, né? Então, tipo, ele é um treinamento já que tem suporte para quem quer vender. Ele. E aí aqui tem um monte de imagem, ó, que eu posso utilizar nesse meu anúncio que eu posso trazer pessoas para ganhar o dinheiro. Toda vez que eu divulgar esse treinamento método fanart, Então a gente vai ganhar r$58 a cada venda. É um valor muito bom e ele tem todo um material que a gente pode utilizar. O único problema desse produto é que ele não tem nenhum e-book, ele não tem nenhum material a mais. Quando a gente vem aqui em links de divulgação, né? Ele só tem a página de venda. E o que, que a gente faz quando a gente não tem um material extra, um e-book, uma isca digital? A gente vai criar. Eu gravei um vídeo aqui explicando sobre isso digital e como um vídeo só, me rendeu mais de dois mil reais e eu vou deixar ali no final, aqui no card lá no finalzão do vídeo para você aprender como você cria tráfego orgânico para o seu robô, você não precisa investir dinheiro então agora a gente vai montar o robô e depois eu vou te passar ele, você só vai copiar o link e adicionar o link e vai ficar tudo pronto, beleza? a gente montar o nosso robô de vendas na Hotmart a gente vai utilizar o Minichet que é uma ferramenta gratuita, até mil contatos então quando a gente tiver quase ativado atingindo 900 contatos a gente cria uma nova página e começa tudo de novo é só a gente copiar o template é muito rápido tá a gente copia todas as informações de uma página e joga para outra ou se você quiser você paga a versão Pro do mini chat e você pode ter mais contatos mais funcionalidades mas somente com a versão gratuita que eu tô te passando hoje você vai conseguir fazer as suas primeiras vendas, beleza? E aí como o produtor não tem nenhum e-book Ele só tem a página de destino E eu quero dar um presente Quero falar assim, olha Toma um e-book pra você ver como funciona Olha que bacana E caso você queira, entre aqui e compre o treinamento e tudo mais Beleza? Então normalmente eu dou um e-book Ou um treinamento aula grátis Como esse treina, esse produtor ele não tem Eu entrei no Google e fiz download ó, Procurei e-book desenho anime grátis E achei um monte de PDFs sobre anime que ensinam como você vai desenhar e tudo mais. Então a minha ideia é criar um robô de vendas onde eu vou falar, olha, aqui tá alguns e-books para você que vão te ensinar a desenhar do zero, homens e mulheres, etc e tal. E caso você queira aprender mais sobre esse assunto, ter aulas detalhadas, inclusive vídeo aulas, tem um treinamento que está em promoção e ele está de 197 por 97. Eu vou te mandar o material é muito mais completo, totalmente português. Tem um grupo de alunos e eu tenho certeza que você vai gostar. Caso você não goste, tem 7 dias de garantia. E de qualquer coisa, você tem esse e-book aí que eu te mandei, esses, esses mais de ó, 120 páginas para você começar a treinar, tá bom? E quando você se sentir preparado, você compra o treinamento completo. Então, essa é a minha ideia, é isso que eu quero fazer com é, esse produto aqui, tá? Eu quero dar o e-book eu não tinha e agora eu tenho e no final eu quero fazer essa oferta tá eu vou montar o robô eu vou dar ele para você para você começar a divulgar você sozinho caso você não queira divulgar esse produto é só você fazer esse trabalho que eu fiz buscar algum e-book algum material para dar de graça e depois fazer uma jogada de sequência onde você dá o produto o desconto chama para um WhatsApp tá bom então, vamos lá montar o nosso robô de vendas. Eu vou te ensinar como configurar o seu robô de vendas da Hotmart, mas a primeira coisa que você precisa fazer é selecionar o produto. Eu já selecionei, você viu. A segunda vai ser criar uma página, então eu vou colocar aqui curso de anime. Aí a gente vai adicionar uma capa, tá? Eu vou escolher a partir das fotos dele mesmo. Lembra que eu falei que eles têm bastante fotos? Então, eu vou baixar dessas fotos aqui e vou adicionar lá dentro da própria capa vou colocar uma capa, já coloquei o um nome, já coloquei uma capa, já tá aparecendo mais uma paginazinha, eu vou fazer umas publicações agora, só pra não ficar sem nada, tá bom? Então vou pegar um vídeo dela aqui e vou fazer algumas publicações na página, pra página ficar com algumas informações, beleza? Olha que cara de página já, ainda não tem nome de usuário, mas ó, curso de anime Brasil, tem foto de usuário aqui Tem aqui uma imagem de depoimento, aqui tem um videozinho com até hashtag linkando Mesma coisa aqui, também tem um vídeo mostrando tal, como é que funciona o desenho Então, bom, já até mostra a opção de turbinar a publicação, mas não é isso que a gente vai fazer, tá? O que a gente vai fazer vai ser ligar um robô de vendas aqui pra gente realmente não ter que fazer nada, tá bom? Então vamos lá configurar o seu robô de vendas. Feita a sua página de anime, a gente vai aqui em ManyChat. Você vai acessar o site manychat.com, tá? E assim que ele abrir, você pode traduzir clicando com o botão direito e apertando o botão Traduzir, tá? É, eu vou fazer ele aqui em português também, só um instante. Vou clicar aqui em Create Account vou colocar aqui, ó, Facebook Messenger, você vai selecionar essa página aqui. Antes de você chegar nessa parte aqui, você vai ter que preencher alguns dados, né? Você vai colocar e você vai chegar nessa parte. Quando você chegar, você vai clicar em Facebook, vai selecionar a página que você tá querendo, né? Clica em conectar aqui e ele vai dar parabéns à página. Agora que você já configurou a sua página, eu vou te ensinar como você vai configurar o seu robô de vendas da Hotmart, beleza? Você vai vir aqui em automação, lembra que para você traduzir é só clicar com o botão direito. E vim aqui, ó, traduzir para o português, tá? A gente vai em automação, vai em sequências. E aí dentro de sequência eu vou criar o robô que eu vou te dar, tá bom? Robô Anime Fan Art, tá? Vai ser esse robô que eu vou te dar de presente. E aí aqui ele vai dar a pessoa imediatamente, ó. Aqui você configura o cronograma. A gente vai entregar imediatamente, a qualquer hora a página de destino, bom, aqui a gente vai dar a resposta, eu vou colocar aqui, aquele texto que eu tinha comentado, ou você pode colocar confirmado event, account, etc, eu tenho realmente é, explicado para as pessoas colocarem order, já que você não tem a conta pro, tá bom, então deixa order e aí você que é outro, tá, outro tipo, e aqui a gente vai mandar a página de destino, tá bom, eu vou mandar logo o link, que vai ser assim, Oi, tudo bem? E aí eu vou dar um espaço e vou colocar o nome da pessoa. Primeiro nome. Aqui a gente vai escrever o nome e o título do botão, beleza? Aprender a desenhar, eu coloquei, mas você pode colocar eu quero, quero receber... E a gente vai copiar, ó, aqui o link de divulgação. No caso, você vai trocar teu link na hora que eu te mandar o robô, beleza? Não vai colocar esse link meu aqui. É só você vir em endereço de link e alterar. Você vai vir aqui, clicar aqui, endereço de link e alterar, tá bom? Com isso aqui, ó, se eu clicar em publicar, a minha primeira mensagem já tá pronta. O link promocional está aqui você pode visualizar no link abaixo. Quando eu clico aqui, ó, ela já está ativa e eu vou mandar aqui após 23 horas, tá? Uma outra mensagem. A segunda mensagem que eu tô mandando... Ela é uma mensagem depois de 23 horas... Como eu não vou mandar o e-book por aqui... Eu vou mandar depois de outra forma... Eu vou te explicar ainda nesse vídeo... Uma forma de você trazer a pessoa e você ter essa jogada aqui... Porque vê que depois de 23 horas eu tô forçando ela a falar comigo, né? Oi, tudo bem? Caso queira, é só escrever o WhatsApp e tudo mais... Que eu entre em contato contigo... Então, caso eu quisesse ah, é, trocar ideia com ela mais algumas vezes... Eu poderia colocar ela vinculando a uma nova sequência e eu já vou explicar para você como que você vai fazer isso, como que você vai ligar nas palavras-chave essa sequência de duas mensagens aqui que a gente fez, tá bom? Então a primeira coisa que a gente vai fazer vai é vir em palavra-chave e vai escrever assim, ó. Como funciona, tá? E a gente pode colocar em vez de mensagem é mensagem contém porque a pessoa vai perguntar como funciona isso como funciona o curso como que é entendeu então tipo vou selecionar o canal vou colocar mensageiro que é Messenger, mas você viu que você pode selecionar o Instagram também tá bom é, você vai clicar em criar a palavra-chave como funciona e aí você vai colocar a resposta aqui ó vou para você colocar você vai colocar poder de novo né E aí a resposta é essa aqui Bom, eu fiz assim duas coisas Eu escrevi ver como funciona E ver é, os depoimentos E aí aqui em vez de abrir um site Eu vou colocar executar ação Tá? E aí a ação que eu vou colocar Vai ser se inscrever numa sequência Tá bom? E a sequência Vai ser aquela robô anime fanart. art. Bom Parece complicado ou talvez seja muito simples? Eu espero que seja simples para você, porque a gente acabou de fazer o robô funcionar aqui praticamente. Eu vou mostrar para você como que funciona, tá bom? Olha que interessante. É para você, para ele funcionar, basta a pessoa mandar alguma mensagem para o teu robô e aí a gente vai configurar agora a palavra WhatsApp. Lembra que eu falei que se a pessoa podia digitar o WhatsApp, o é, WhatsApp que a gente passava o telefone? Aqui, em vez de mensagem, é, a gente vai colocar a mensagem contém separados por vírgula, colocar mensageiro novamente, tá? E a gente vai criar uma palavra-chave é, onde a gente vai passar o nosso WhatsApp, tá bom? Aí eu coloquei a DD seu telefone, beleza? Aí você adiciona seu telefone e aí o robô vai responder automaticamente para você. Muito fácil, muito simples, já tá funcionando o seu robô de vendas. Agora, como que o robô responde quando você não tá online? Você vai vir aqui, ó, em fluxos. Tá bom? Dentro de fluxos vai ter mensagens de boa vinda e resposta padrão. A resposta padrão é aquela resposta quando você não tá. Então é essa a mensagem que você vai alterar, beleza? Você vai vir aqui, ó, editar o fluxo aqui em cima. Ele já dá aquela mensagem em inglês, ó. É a página tal, responde normalmente em um dia e tudo mais. O que, que você pode fazer? Você pode perguntar pra pessoa se ela quer seu WhatsApp ou se ela quer saber como funciona. Então eu vou colocar aqui other, outro né E aqui eu vou colocar assim. E aí eu posso colocar as mensagens Então ó, saber como funciona A gente vai executar uma ação E a gente vai colocar na ação o quê? Inscrever-se na sequência que a gente quer E o atis ó, a gente vai apagar essa mensagem besta aqui Que na verdade nem vai dar Porque eu já tô te mandando um negócio pronto né aí você vai colocar aqui a mensagem, aí a gente vai colocar mensagens do Facebook, e eu vou colocar meu WhatsApp é o X, tá bom? E aí você coloca o seu número de WhatsApp. Olha que simples, olha que configuradinho, já tá super pronto. Então, se alguém mandar mensagem pra mim, enquanto eu não tô lá, ou eu vou mandar já o site no automático pra pessoa e depois mandar o meu WhatsApp, toda aquela sequência que eu configurei aqui, mas eu poderia ter configurado outra, ter dado um e-book, por exemplo. Agora que minha sequência tá pronta, meu robô tá pronto, eu vou exportar e vou te dar ela de presente. Esse link aqui, ele vai estar tá de presente pra você e é só você copiar ele, né? Você colocar aqui no na teu navegador. E dá Ctrl V se você consegue importar. Ó, facilmente você escolhe a página que você vai querer importar. Ó. Você só pode ter dois templates por página. Então você escolhe uma página que você não tenha, né, nenhuma sequência instalada e pronto. Ó. É só você apertar esse botão e tá tudo instalado. É só você vir aqui em automação. A sequência que eu te passei ela vai estar tá aqui pronta para você vender Beleza então eu acabei de te ensinar como você vai instalar o seu robô de vendas da Hotmart grátis só copiar o link no navegador escolher a página ó, o nome da sua página você viu que mudou né e aí você adiciona na sua página bom caso você ainda tenha alguma dúvida e ficou sem saber alguma coisa eu criei um treinamento totalmente grátis para você e o link tá aqui abaixo tá do vídeo você, obviamente, é inscrito aqui no canal, você acompanha os próximos vídeos. Mas aqui abaixo tem um treinamento com 10 aulas que vão te explicar o passo a passo para você colocar o seu robô de vendas para funcionar. O link desse robô que eu criei para você, do método FanArt, está aqui abaixo. E é só você colocar e tá tudo pronto. Tá bom? É muito simples, muito rápido. E espero que você goste. Caso você tenha gostado, não esquece de dar um like no vídeo e compartilhe com os seus amigos. Tamo junto. Agora eu vou te dar um bônus, que vai ser aqui dentro de Growtools, que eu vou te ensinar como criar uma isca digital, tá? Essa aqui vai ser a forma que você vai conseguir tráfego gratuito, pode ser pelo YouTube, TikTok, Instagram, tanto faz. E é como você vai fazer o seu robô de vendas lá da Hotmart vender, beleza? Como que você vai fazer? Você vai clicar aqui ó, em New Growtools. Você vai vir aqui em Message Have URL. E lembra aqueles e-books que a gente baixou? Você vai dar ali de presente, beleza? Ou se você quiser não dar esses e de presente, não tem problema. Sabe esse link aqui, ó? Que tá aparecendo? Vai copiar. Ó, ele, na hora que você clica, ele starta a mensagem, automação e tudo mais. Então, a gente vai fazer esse link, mandar aquela automação para você, beleza? O que, que a gente vai fazer? A gente vai clicar aqui nele, ó. Action. E a gente vai subscribe to sequence. Nossa, é só isso. É só isso mesmo. É só você copiar essa URL aqui e passar para alguém que a pessoa vai... Ó, vou copiar. Que ela já vai receber aquela primeira página para é, ela de graça, beleza? Ó. Vou clicar em começar. Oi, tudo bem? O link promocional está aqui abaixo, 97 por 97 nanana. E daqui a 23 horas ele vai me passar o WhatsApp lembrando como que funciona. Entendeu? Ó que interessante. Então assim, o robô de venda já tá funcionando. E tudo que a gente fez foi vincular esse botão Grow Tools, né? E aí ele já dá essa sequência aqui. Top demais, né? Aí eu vou te ensinar um outro bônus, mas eu acho que eu vou deixar para o próximo vídeo para não ficar pesado. Então se inscreve no canal e não perde o próximo vídeo que eu vou te ensinar como que você queria isca que é digital. Porque eu já te ensinei tudo e o link do robô aqui abaixo, tá? Caso você tenha gostado, não esquece de dar um like no vídeo e compartilhe com seus amigos. Tamo junto!